E se de repente fosse um livro, estaria a ser trocado pela internet. Por isso, queria arranjar forma de me tornar mais popular do que ela. Tentei correr o um mundo à procura de alguém que me compreendesse, que me lesse e que estivesse feliz comigo. E que ajudasse o mundo a compreender que sou tão importante como a internet e também tenho muito a aprender comigo. Um dia, um senhor que era escritor, veio à biblioteca onde eu estava, pegou em mim e disse Mas que livro espantoso, vou requisitá-lo. E assim o fez. Levou-me para casa e tornou-me famoso. Apresentou-me ao mundo e mostrou-lhe que eu valho muito mais do que estar numa parteleira. Desta forma, consegui concretizar o meu principal objetivo. Que todos soubessem da minha existência e da minha importância. Desde esse momento, nunca mais tive descanso. Era requisição atrás de requisição. Como me sinto feliz!